Olá, pessoal! Você já ouviu falar no sinal de Babinski? Este é um teste neurológico muito importante para avaliar o funcionamento do sistema nervoso central. O sinal de Babinski é realizado pressionando-se a sola do pé com um objeto pontiagudo, como um martelo de reflexos. Em pessoas com funcionamento neurológico normal, esse teste resulta em uma flexão dos dedos do pé em direção à sola do pé. Porém, em indivíduos com lesões ou danos neurológicos, o sinal de Babinski resulta em uma extensão dos dedos do pé, com o dedão se movendo para cima e os demais dedos se abrindo. Esse sinal é um importante indicador de lesões no sistema nervoso central, como tumores, lesões medulares, esclerose múltipla e outras doenças neurológicas. Por isso, é frequentemente utilizado por médicos e profissionais da saúde para diagnosticar e monitorar o progresso dessas condições.